Diretora Agnes Maria de Aragão da Costa. Item 2. Processo 48.500.0015.26.2023.05. Revisão tarifária extraordinária da Light Serviços Eletricidade S.A. Sorteio. Diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Item 3, processo 48.500.0015.83.2023.86, recurso administrativo interposto pela Renuca, geradora de energia elétrica LTDA, em face do auto de infração número 6, 2022, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp. No sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tilli. Item 4. Processo 48.500.0004.26.2022.72. Recurso administrativo interposto pelo Sistema de Transmissão Nordeste SA em face do despacho 2.328.2022, emitido pela Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 5. A diretora Agnes Maria da, de Aragão da Costa não participará do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Um. O item 5 é o processo 48.50.00064.2023.09 e outros. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Geração e Transmissão de Energia do Sul, de Energia Elétrica do Sul do Brasil, a Eletrobras CGT Eletrosul, em fase da resolução, resolução autorizativa 13.913-2023.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 Pedido de reconsideração interposto pela Light Serviços de Eletricidade SA em fase da resolução homologatória 3.176-2023. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 7. O diretor Ricardo Lavalto chile não participará do sorteio do item 7. Conforme estabelece o artigo 50 da norma de agressão anel número 1, o item 7 é o processo 48.500.0068.84.2022.15. Pedido de reconsideração interposto é pela Enel Distribuição Rio, Enel RJ, em fase da resolução homologatória 3.177.2023. Vamos ao sorteio. O diretor Elvio. Item 8, o diretor Fernando Luiz Mosna na Feira da Silva, não participará do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 8 é o processo 48.500.005654.2020.77. Pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Rio Paraná Energia S.A. em face do despacho nº 497. 2023 Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 9. O diretor Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva não participou do sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Item 9. O processo 48.500.0005.90.2023.61. Pedido de reconsideração interposto é pela Goiás Transmissão de Energia SA, em fase do despacho número 661-2023. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 10. Processo 48.500.0015.76.2023.84. Pedido de medida cautelar, protocolado pela Trayden né, LTDA, com vista à suspensão dos efeitos da decisão, de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. No sorteio. Diretor Elvio. Item 11. Processo 48.500.00.16.04.2023.63. Pedido de impugnação com um pedido de medida cautelar, apresentado pela PCH Mantovines SPSA, em fase de deliberação da Câmara de Comerciação de Energia Elétrica, CCE, referente ao termo de notificação 12.464.2022. Vamos ao sorteio. O diretor Ricardo. O item 12 será distribu distribuído por conexão ao processo 48.500.004.368.2012.84 sorteado ao diretor Ricardo Lavarato Tili na 21ª Sessão de Sorteio Público Ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de acessão anel número 18. O item 12 é o processo 48.500.0021.01.2018.48, Termo de Intimação de Penalidade número número 4.2020, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG, Referente à pequena central hidrelétrica Manuel Alves. Esse então foi o diretor Ricardo. Ok. Item 13, processo 48.500.0039.37.2020.84. Autorização para Greeral. Santo Cristo, geração de energia SA. Implantar e explorar a pequena central hidrelétrica Santo Cristo. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 14, processo 48, 500, 28, 31, 2022, 25 e outros. Autorização para Ventos de São Rafael Energia Renováveis SA. Implantar e explorar. As centrais geradoras eólicas Ventos de São Rafael, 17 a 23. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 15, processo 48.500.26, 11.22.00 e outros. Autorização para expansão, energia LTDA. Implantar e explorar centrais geradoras fotovoltaicas Riachão 1 a 5. Diretor Fernando. Item 16. Processos 48.500.004272.2022.98, 4273.2022.32 e 4274.2022.87. Autorização para a Trissan, geração de energia LTDA, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Nova Sergipe 9 a 11. Diretor Ricardo. Item 17. Processos 48.500.000.18.08.222.13. 1809.2022.68 e 18.10.2022.92. Autorização para Caucaia Solar 1. Projetos de Energia Fotovoltaica SPLTDA. Implantar e explorar. As centrais geradoras fotovoltaicas Calcaia 1 a 3. Diretor Elvio. Item 18, processo 48.5004.744.2022.11 e outros. Autorização para ICO, energias renováveis, LTDA. Implantar e explorar as centrales geradoras fotovoltaicas ICO 1 a 10. Vamos ver o sorteio. Diretor Fernando. Item 19. Processo 48.500.0022.04.2005.31. Transferência da autorização da pequena central hidrelétrica Canaã, atualmente detida pela Canaã, geração de energia SA, em favor da Canaã, geração de energia renovável SA. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 20, processo 48.50.0006.78.2018.15. Transferência da autorização da central geradora fotovoltaica City A2, atualmente detido pela CER, Sistemas de Energia Renovável Ltda em favor da CITA2 Energias Renováveis SA. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes. Item 21, processo 48.500.5489-2022-15, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Cooperativa Agrária Agroindustrial das áreas de terra necessárias à implantação da pequena central hidrelétrica São Jerônimo. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando. Item 22, processo 48.500.015.06.2023.26, declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da CEMIG, distribuição S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Itaberito 5. Diretor Fernando. item 23, processo 48.500.0011.11.2023.23. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor das centrais elétricas do Norte do Brasil, S.A. Eletronorte, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação Caladinho 2 e para fins de instituição de servidão administrativa, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão coletora porto Velho-Porto Velho-Circuito 2. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 24, processo 48.500.0080.21.2022.82. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de sessão administrativa em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Coelba, das áreas de terra necessárias à passagem dos trechos da linha de distribuição que perfazem o seccionamento da linha de distribuição Casageiras 2 e Tapajipe, na subestação Pirajá. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio. Item 25. Processo 48.500.014.91.2023.04. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia SA das áreas de necessárias a passagem da linha de distribuição Caçaroca e BES. sorteio. Diretor Ricardo. Item 26, processo 48.500.014.69.2023.56. Declaração de utilidade pública para fins de instituição, instituição de servidor administrativa em favor da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de transmissão João Neiva 2, Viana 2. Diretor Elvio. Item 27, processo 48.50.0014.92.2023.41. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão iniciativa. Em favor da Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL Paulista, das áreas necessárias, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Ramal Sanasa. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria. Item 28, processo 48.500.0015.07.2023.71. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de serviço administrativa. Em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de terras necessárias à passagem da linha de distribuição Delmiro Golveia Dias Macedo. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 29, processo 48.500.0015.08.2023.15. declaração de utilidade pública para fins de instituição de certidão administrativa. Em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas internas necessárias à passada da linha de distribuição Delmiro Golveia, Varjota 02N2. Vamos ao sorteio. O diretor Fernando Luiz. Item 30, processo 48.500.015.09.2023.60, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição Dias Macedo 2, Tatuapé 02J7. Vamos sorteio. Diretor Fernando Luiz. Item 31, processo 48.500.0003.56.2023.33. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de uma administrativa em favor da Enel Distribuição Ceará. Das áreas de terra necessárias à passagem da linha de distribuição Dias Macedo 2, Tatuapé 02J8. Vamos ao sorteio. Diretor Fernando Luiz. Item 32, processo 48.500.0015.17.2023.14. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energiza Amazonas Transmissora de Energia 2SA das áreas internas necessárias à passagem da linha de transmissão Manaus-Mauá-3. Trecho aéreo. Vamos dar um sorteio? Diretor Elvio. Item 33, processo 48.500.0015.33.2023.07. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de administrativa em favor da Enercom Energias Renováveis da LTDA e da Luiz Gonzaga 2 Energias Renováveis SA, das áreas de terra necessárias à passagem da linha de transmissão UFVs Luiz Gonzaga, subestação Terra Nova. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 34, processo 48.500.029.02.2019.94, alteração a pedido da Resolução Autorizativa 8.131/2019 que trata da Declaração de Utilidade Pública para fins de instituição de sessão administrativa em favor da Neoenergia Vale do Itajaí Transmissão de Energia S.A., das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de transmissão que perfaz o seccionamento da linha de transmissão Curitiba-Leste-Glumenau, na subestação Joinville-Sul. Diretora Agnes Maria. Item 35, processo 48.500.0028.85.2019.95. Alteração a pedido do anexo da, da resolução autorizativa número 9.329.2020, que alterou a resolução autorizativa número 8.10-2019, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa, em favor da Neoenergia, Vale do Itajaí, transmissão de energia S.A. das áreas de terra necessárias a passagem do trecho da linha de transmissão, que perfaz o seccionamento da linha de transmissão curitiba Blumenau na subestação Gaspar II. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 36, processo 48.500.014.77.2021.31 e outros. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida referente às melhorias e instalações de transmissão sob responsabilidade da Copel Geração e Transmissão S.A. Vamos ao sorteio. Diretora Agnes Maria.